Fala, fala galerinha. É isso, pessoal? Eu sou o Roberto, esse é mais um Elefante Literário com a tag lindíssima, falou tudo. Gente, eu por Maíra, é uma tag original do Geeks Vamos lá, a primeira pergunta é... Um livro que te segurou até que você, lindíssimo leu tudo? Lindíssimo, li tudo, Pequenas Grandes Mentiras, de Liane Moriarty. Um livro... Maravilhoso, que né, vai contar umas tretas sobre umas crianças que acaba que passam para os pais e tem coisas muito misteriosas envolvidas. Já existe uma série desse livro aqui, também assisti também é muito boa. Cada uma, né? Do seu jeito. Gente, semana passada comentaram que a gente estava repetindo muito os livros aqui nesse canal. Foi, fiquei bem assistindo. <risos> assim, <quando eu> vi. <risos> Tudo bem, a gente sabe que é verdade, porque, enfim, a produção, ela é mais rápida que a leitura. Mas, por causa disso, eu acho que eu estou um pouco... Acho que eu fiquei um pouco impactada com esse comentário. <risos> impactada? Recebi o um impacto daqui. Eu não sei. O primeiro livro que me veio na cabeça foi um livro que as pessoas nem sabem que eu li eu acho que foi Garota Encontra Contra Garota, de Mac Cabot, que eu li há muito tempo. Enfim, é um livro bem baixinho, mas ele é muito rápido e ele é em formato de e-mails. Então é muito rápido a leitura, porque você vai lendo as conversas e aí a coisa... Você pega Enfim, e lê né? Tipo... termina. É, exatamente. Você pega e lê e pronto. Uma série de livros que você, lindíssimo, leu tudo. Eu acho que foi uma das únicas séries que eu li toda na minha tô, vida. Tô, tô. Que é Percy Jackson e os Olimpianos. E ainda assim, eu não lembro bem se eu li tudo. Porque eu não sei se eu terminei o último livro. Mas pelo menos é que chegou mais perto, talvez. Tem tipo, mais de três livros, né? Série é série. Então já é sério também. Não, mas eu quis pegar assim, de mais. Tá, de mais coisa. eu não tenho sério se for pensar assim. Mas então, tá. eu coloquei métrica. Porque, enfim, é. eu li todos e tal. Uma trilogia de Kelly Hoover, né? Pra quem não conhece. E é... Muito boa, não ela é toda. Eu amo o primeiro livro, o segundo o médio, o terceiro... É Ixi, totalmente dispensável. É, lábora abaixo. Olha vida que segue, né? Um final de livro que, lindíssimo, falou tudo. para essa questão eu vou ter que dizer Astrid Jones, que foi um livro que eu, de fato, amei em 2016, por aí, por essa época. Tem até um vídeo aqui no canal já, clica aqui em cima pra assistir. Por que eu gostei muito, na verdade eu não lembro exatamente do final. Eu não lembro do final, eu Eu sendo que o final tá eu gostei falando. muito, porque é um livro que, no geral, foi muito bom pra mim. É, verdade. Eu amo, Astro de antes. No meu caso, eu vou colocar Quem Você que também não é um livro que eu falo muito aqui. Mas pra quem leu esse livro, o final, ele é bem polêmico e ele é impactante. Algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam. Eu não é que eu tenha amado, amei. E nem adiei, muito menos. Eu mais gostei do que desgostei. Mas pra mim foi bem impactante, tanto que eu lembro do final. Então isso já é alguma coisa, porque eu nunca não, lembro, bom. então não lembrar já é um um final ou uma continuação que, lindíssima, estragou tudo. O Guardião Invisível, de Dolores Redondo, é um livro de mistério. Ai, tem filme? Tem filme desse tem. livro também? Agora eu acho que no, na Netflix tem. É, se não tiver, paciência. Perdão. <risos> mas ele, tipo, o final é, sabe? É uma viagem, o livro todo constrói um mistério, você pensa que é uma coisa, na verdade é outra, e de repente nada se explica como deveria explicar, e você fica esperando uma coisa que não vem. Tá, eu já falei de métrica, né? Que vai decaindo, mas tem... Apeto... Vamos lá, calma. A, a tristeza guardada num bolo de, limão. É, eu amo bolo de limão. Eu amo esse, esse título, é um livro de Amy Bandé. Ai, tá tão bom. O livro é bom, hum. é ótimo. Só que o final você fica. Minha Por linda! Minha linda, o que você fez? <risos> Sabe de tipo, <risos> que. Não entendi, não, não sei. Ela viajou. Real, Ai, sério. Meu Deus do céu. Oh... É. Pena. Um personagem que abre a boca e, lindíssimo. lindíssimo, falou tudo. Falou tudo. Dante de Aristóteles e Dante descobre os segredos do universo. Esse nome é maior do que o vídeo. É um personagem que, de fato, fala tudo. Eu, eu acho assim que ele é um personagem muito completo nessa história. Ah, na relação dos dois, ah. eles têm muitos diálogos e tudo mais, e ele constrói toda uma situação que, que vale muito a pena ser lida. No meu caso, vou repetir a resposta de mas é a Astrid Jones, que eu... Amo, sério, eu também acho que ela tem um discurso muito legal, muito tranquilo, que muitas pessoas deveriam conhecer para cada vez respeitar mais as outras pessoas, né? E suas orientações, e enfim. Um livro que é imenso, extenso ou denso, mas você, é lindíssimo. Leu tudo. Li todinho, uhum, quero gigantes. Li recentemente, inclusive, aqui no canal, falei sobre ele já em vídeo, e é um livro que é imenso, é extenso e é denso. Bem e eu que lindíssimo então, li tudo durante o carnaval. <risos> eu percebi que eu não li livros extensos na minha vida, assim, muito muitos. Bem. Não sei, não acho que não é uma coisa que me agrada muito. Mas tem esse livro aqui, O Último Adeus, de Cynthia Hand, que ele é bem denso, né? Ele vai falar de suicídio, então não é uma coisa leve, não pode ser, eu acho. Então, e ele é bem no e crua. E assim, você fica bem reflexivo depois, pensando nas pessoas que você ama, e nas responsabilidades que a gente acaba tendo na vida. Com relação a pegou sentimental, essas coisas assim, ele é muito bom, mas ele é meio denso mesmo. Um livro com uma mensagem importante que, lindíssima, falou tudo. Falou tudo. Inclusive, eu vou logo dizer, é Dois Garotos Se Beijando, de David Lefter. Eu acho que Maíra também respondeu esse livro, na resposta dela. Mas é um livro que, de todos os livros que eu li, tipo assim, é um dos que tem a mensagem, um dos, né, claro. Que tem a mensagem mais importante, interessante. que Esse aqui foi o livro que eu mais marquei em toda a minha vida. E o vídeo que eu gravei sobre ele aqui pro canal não foi uma resenha mesmo, foi um compilado justamente dessas marcações que eu fiz. Elas todas resumem a ideia de um jeito muito muito poético, querendo ou não, e passa uma ideia muito bacana, enfim, é um livro perfeito, nota mil. Eu não poderia falar outro livro, ainda mais nos tempos que estamos vivendo, atualmente inclusive, mas o Olho que Você Semeia, de Ed Thomas. Gente, esse livro é muito importante, por favor, leiam! leiam essa mensagem que ela precisa ser compreendida, ela precisa ser passada adiante porque justamente é uma voz e uma personagem protagonista negra que tá ali no meio de um processo onde é a palavra dela contra a palavra de um policial branco que assassinou um amigo dela, então é muito importante e que mensagem, sério, Andy Thomas, tudo que essa mulher vai escrever, vai ser um uma receita, uma bula, a pessoa tem que ler, porque, um meu tiro. Deus do céu. Um autor que todo livro é lindíssimo. Obviamente eu não poderia deixar aqui um livro de um autor que eu gosto muito, que é Daniel Galera. E além dele, Beck Albertalli. Eu li dois livros dela, né? Sai um não vão saber e os 27, os 27 crushes de Molly são dois livros maravilhosos, assim como toda a... Eu trouxe aqui Rainbow Rowell, que eu li acho que 3 ou 4 livros dela, e enfim, são, também são mensagens muito importantes, principalmente para jovens. E muito legal, tem muita representatividade e, e diversidade, enfim, ela é lindíssima. Falou tudo mesmo. Um universo que, lindíssimo, encantou tudo. Vou deixar essa pra você, porque eu não, é, não tô aqui no universo. Então, não é encantou, porque... É porque quando eu falo assim, encantar, eu já lembro que é fantasia. Aí eu não conheço o <risos> tá universos de fantasia. Assim, não foi um universo que me encantou porque é uma distopia, né? Mas foi para a Rádio 451. Me encantou no sentido de o livro ter sido escrito na década de 50 e retratar uma coisa Atual. atual. Não é atual que é um clássico, né? Mas enfim, eu fiquei, assim, encantada. Apesar de ser uma história meio tensa, livros estão sendo queimados, as pessoas estão proibidas de ler, uhum. coisas assim. Mas é muito louco isso, porque eu fiquei impactada também. Quantos livros você já, lindíssimo, leu tudo esse ano? Li 16 livros esse ano, o que é uma glória, porém não é tanto quanto eu esperava, porque a minha meta tá aí corrida, cheio é... quase na metade do ano e nem, né? Eu, não, perto eu não, da não, não queria nem dizer, eu não sei se eu vou dizer, mentira, eu vou dizer. É, eu li 6 livros esse ano, é isso mesmo. Eu tô muito abaixo da minha meta, tô, mas estou preocupada. Não, a gente tá aqui. Não. Né? Inclusive, vamos falar sobre isso na próxima semana. É, é, é isto, gente. É isto. É o vídeo que segue. Tudo bem. <risos> vamos indicar aqui para fazer essa tag três canais que a gente gosta muito e tá sempre acompanhando, que são Talitando com Talita. Os meninos do Rios Geek. E Beatriz Paludeto do canal A Quimera. Então faz aí já, manda pra gente, pra gente compartilhar essas respostinhas aí. Show the Deixa aqui nos comentários pra gente saber um livro que você acha que lindíssimo fala tudo pra você que você tem ele aqui, ó, em alta consideração. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ficar ligado aqui, porque em abril agora vai começar o velho e vai ter vídeo todo dia então é. fica atento que a gente vai chegar aí na sua casa todos os dias batendo na porta <risos> fica ligado nas redes sociais que estão aparecendo bem aqui e valeu! valeu. Tem série do Netflix, se você ainda não assistiu, assiste, porque é muito bom, recomendo isso, se você não tiver né? Não tem, futuro, não, tem não tem, desculpa, eu <risos> de trocar a cabeça dizer, se